Olá, seja muito bem-vindo ao nosso site. Se você está vendo esse vídeo em outro meio de comunicação, YouTube ou em outro lugar, o link está na descrição aí ou acima do do, do vídeo. Eu convido você a estar participando aí do nosso site, dos conteúdos do nosso site, que vai ser conteúdos bem variados, entendeu? A respeito de, de saúde, a respeito de trabalho, trabalho na internet, a respeito do Evangelho de Cristo. Então eu quero convidar você a estar... Aí interagindo conosco nos conteúdos do nosso site. Se você está vendo no YouTube, deixe seu, seu like aí, entendeu? Deixa o seu comentário embaixo, se inscreva no canal. E se você já está no nosso site, não deixe de participar dos conteúdos e deixar seu, seu comentário, que é muito importante para mim, entendeu? Para mim saber o que, que você está buscando e para mim poder estar tá passando para você um conteúdo de qualidade que realmente vai te ajudar, tá ok? Então seja bem-vindo e fica com Deus.